Ele fala galera beleza, eu sou a Dzuki com mais um vídeo no canal, e finalmente o Classic atualizou, e vamos ver as novidades que acabou de chegar. Meu Deus mano que coisa não veio nada de bom nesse jogo socorro, para que comprar esse pacote o porco vai voltar daqui a uns dias gente meu Deus, isso e é realmente bem triste de se ver. Só de coisa boa quem voltou foi o panda vermelho mas ainda não vou comprar ele. Bem eu acho que só são essas mini novidades por enquanto no Classic.